Finalmente, os motoristas de diversas regiões do país receberam uma grande notícia. O tão esperado aumento de tarifas. O problema é que junto a essa boa notícia também tiveram outras que não foram tão boas assim. O que fez muitos motoristas ficarem preocupados com o trabalho que estão fazendo. Como, por exemplo, motoristas que foram brutalmente assassinados e motoristas que até mesmo serão presos por cometerem a burrice de participar de um golpe feito em um determinado aplicativo. Tudo isso nessa semana que se passou. E se você gosta de se manter informado de tudo que acontece no trabalho que você está exercendo, aperte o cinto aí porque eu preparei um mega resumo de tudo que aconteceu nessa semana. E se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Lucas e você está a partir de agora no meu canal. Tão esperado aumento de tarifas. Essa semana, muitos motoristas receberam em seus aplicativos ali a notificação que a Uber reajustou as tarifas praticadas em diversas cidades. O que espantou muitos motoristas porque já se faziam mais de seis anos que não havia reajuste nenhum. E este sempre foi a maior reivindicação dos motoristas em diversas manifestações que tiveram ao longo dos anos. E por incrível que pareça, a Uber e a 99 nunca deram importância para esse tipo de assunto, mas agora eles resolveram ouvir os motoristas. E já nessa semana, a Uber em nota disse Muitas regiões estavam sofrendo com a falta de motoristas que estavam priorizando regiões com a tarifa maior E por consequência disso muitos passageiros estavam reclamando que estava demorando demais para aparecer motoristas e a Uber vende essas reclamações como manobra ela resolveu aumentar as tarifas para os motoristas nessas regiões E é aí que tá, a Uber fez a parte dela, 99, vocês também irão reajustar as tarifas para o bem dos seus parceiros? bug milionário na 99 é, é meu amigo já pensou em um dia de trabalho você ganhar mais de 20 mil reais por uma simples corrida pois é alguns motoristas descobriram um bug na nova função do 99 polpa que fazia com que o valor da corrida caísse diretamente no seu cartão físico da 99 e por incrível que pareça era possível sim sacar aquele valor gigantesco nos saques 24 horas ou fazer algum pagamento online ali utilizando o seu cartão da 99. Tudo isso foi real, mas não durou muito tempo. Após a 99 ver o rombo que ela levou do seu faturamento, ela já bloqueou permanentemente todos os motoristas que fizeram desse bug e encaminhou todos os casos para as autoridades que irão resolver caso a caso. E provavelmente vão prender todos esses telenotários que fizeram desse tipo de bug. Então aguarde cenas dos próximos capítulos, porque você vai ver muito motorista sendo preso. E se você quer saber exatamente como eles faziam esse bug, eu te convido a acessar o meu Instagram. Vou colocar aqui do lado o arroba para vocês acessarem lá, que lá eu postei um áudio exclusivo como eles faziam para fazer esse bug, beleza? Eu só espero que esses espertinhos tenham pelo menos guardado uma parte do dinheiro para poder pagar a fiança, né? Desconto na locação de carros em BH e Goiânia É isso mesmo, amigos. Motoristas que desejam alugar carros nessas cidades terão um grande desconto semanal subsidiado pela Uber, de acordo com o seu nível do Uber Pro você poderá ter um desconto de até R$ na locação semanal de um carro e assim poder trabalhar tranquilamente com os aplicativos pagando pouco. O problema é que esse desconto só vai funcionar nessas cidades de BH e Goiânia. Eu espero que logo mais chegue em diversas cidades porque esse desconto ajudará demais todos os motoristas. Falta de segurança Uma das coisas que mais abalaram os motoristas essa semana foram dois incidentes que ocorreram de forma totalmente brutal, sendo uma na cidade de São Paulo e outra na Rio de Janeiro. Um deles ocorreu mais precisamente no bairro de Jardim São Luís SP. De acordo com a polícia militar, por volta de 5h20 da manhã, dois suspeitos em uma moto tentaram roubar um motorista de aplicativo, onde no momento do crime, o motorista estava trabalhando tranquilamente, embarcando dois passageiros dentro do carro. No momento da abordagem, o motorista se assustou e acabou arrancando com o carro, e os bandidos se sentiram ofendidos com a ação do motorista e acabou disparando contra o motorista. Mesmo ferido, o motorista andou alguns metros à frente, mas perdeu o controle do veículo e capotou. O motorista infelizmente morreu no local e os passageiros não se feriram. Outro caso ocorreu no Rio de Janeiro, onde o o motorista caiu em uma emboscada feito por um meliante utilizando uma conta fake que anunciou um assalto dentro do veículo não sabemos exatamente o que ocorreu dentro do carro mas o meliante deu 10 facadas no motorista algumas especialmente na região do pescoço após o motorista escapar da situação ele ferido se dirigiu até o Hospital Federal de Bom Sucesso e, chegando lá, ele ficou parado em frente ao pronto-socorro durante uma hora e não foi atendido. Infelizmente, o motorista também morreu no local, sendo essa uma grande fatalidade e descaso por parte dos profissionais de saúde que ali se encontravam. A Uber informou que lamenta profundamente que os motoristas parceiros sofram a violência e brutalidade que permaneiam na nossa sociedade. A empresa afirmou que ainda presta toda a solidariedade às famílias dos envolvidos. E para preservar a integridade física e mental dos familiares, eu não vou citar nomes e também não vou colocar imagens dos motoristas falecidos nesse vídeo. E presto minhas totais condolências a todos os familiares. Pensou fora da caixa? Seu familiar sabe fazer algo que te deixe boca aberta, mas você quer muito ajudar ele, mas não sabe como fazer para com que ele venha alcançar o sucesso? Meu amigo, eu vou falar para você, essa semana um motorista pensou fora da caixa. Ele apresentava ali o trabalho artístico da esposa dele, que gostava de fazer maquiagens e postar no Instagram. Uma passageira viu aquela placa e fez um comentário em sua rede social que em poucos minutos viralizou em apenas 3 dias, o perfil da esposa desse motorista que tinha apenas 3 mil seguidores, pasme, saltou para mais de 200 mil seguidores. Então se você quer fazer sucesso, meu amigo ou minha amiga, use o um motorista de aplicativo para divulgar o seu trabalho. O miserável é um gênio! Bom, e essas foram as principais notícias que ocorreram nessa semana. E se você gosta de se manter informado de tudo o que acontece nos aplicativos, eu te convido a se inscrever no meu canal aqui abaixo e ativar o sininho para não perder nada de novo. E claro, comente nesse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos para me ajudar a continuar a fazer esse trabalho. E olha só que bacana, mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você. Então te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo vídeo aqui do meu canal, combinado? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!